Eu assumi uh, as minhas funções no dia 11 de novembro. O governo foi constituído e assumiu as funções no dia 14 de novembro, uh, com uma situação econômica e financeira catastrófica, mas com uh, um apoio popular muito confortável não é? e com, eu diria também, boas disposições da comunidade internacional. Nosso objetivo fundamental é construir um país melhor para os santos mas, sobretudo as mais necessidades. Qual é o meu problema? É me envolver uh, numa, uh, não sei, nesse cenário macabre e, e, e enfim, uh, como é que eu poderia, não sei, sinceramente, uh, sabe, eu sou uma pessoa lógica, uh, uh, não, não consigo, não consigo interpretar, uh, o que está por detrás dessas uh, difamações, mas, uh, como eu digo, deixamos o inquérito fazer o seu trabalho.